Os limites específicos são aqueles 10% e aqueles 20%. 10% para a alimentação de pessoal e 20% para aluguel de veículos. Bom, aqui a gente ficaria uma hora falando sobre isso, mas eu vou tentar resumir para vocês qual é o problema que eu vejo aqui. Primeiro, há uma diferença muito interessante no texto da 9.504 e no texto da 23.607, e que muda completamente esse limite. Olha só, na Lei 9.504, no artigo 26, parágrafo 1 diz assim, são estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha, ponto, Y Literes, tá? São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha. 10% com alimentação de pessoal, 20% com aluguel de veículos automotores. Pois bem, no artigo 42 da 23.607, entra uma palavrinha aí que muda tudo. E é da seguinte forma. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha contratados. A palavra contratados mudou completamente a base de cálculo. O total da campanha vai incluir Todo o total, inclusive aqueles estimáveis, que abatem do limite de gasto e que o compõem. Então essa margem seria maior. Quando a resolução traz que são apenas os gastos contratados, o profissional tem, para ele achar essa base de cálculo, ele tem que tirar as transferências feitas a outros candidatos, os repasses não são gastos contratados. Os estimáveis, ele vai tirar também os estimáveis. E ele vai fazer o cálculo somente em cima daqueles contratados. Muito bem. O que, que acontece aqui? Qual é um bug que acontece aqui? Quando aquele candidato lá daquela cidadezinha do interior, a única contratação que ele tem é aquele veículo. Ele, contra... ele locou um veículo para a campanha. O abastecimento desse veículo não passa pela campanha, porque nós temos um artigo na resolução passada, é o 35 parágrafo 6º, a linha A, que diz que o combustível utilizado no veículo usado pelo candidato em campanha não é despesa de campanha. Beleza, então na prestação de contas desse candidato, lá da cidadezinha do interior, que só contratou o carro, só fez a locação do veículo, e ele não, não usou o abastecimento e trabalhou na sua campanha, por exemplo, usando dobradinha, lá que o partido fez para ele, ainda que ele declare, ele teve algum gasto contratado? Não. Eu já vi conta ser desaprovada, por E com multa por extrapolamento, porque o candidato locou apenas um veículo. Então, esse regramento dos limites específicos, ele tem que levar em conta também aqueles casos em que a única contratação é a locação desse veículo. Porque daí, imaginei, ele já estourou em 100%. E aí tem mais problemas aqui. Na hora que fala assim, 10% é, são estabelecidos os seguintes limites. Alimentação do pessoal que presta serviço às candidaturas ou aos comitês. 10% é o limite. E aí eu lhe pergunto, 10% da alimentação financeira ou estimável ou os dois? Tem candidato que paga por alimentação do seu pessoal, tem candidato que recebe estimável, outro candidato pagou a mão de obra, pagou a alimentação, e entre candidatos essas doações podem ocorrer. Então, no caso dessa alimentação, seria o caso de entrar incluindo financeiros e estimáveis? Esses 10% incluem ou não? Então, eu gostaria também que a resolução olhasse para isso. E no caso dos veículos? Ó, tem uma aluna lá do Piauí que ela teve uma conta de um candidato dela desaprovado porque a, a, o analista e na época o promotor e o juiz também entenderam que o, a alocação de veículo, o limite de 20% para aluguel de veículos incluía a cessão gratuita do veículo. Vejam vocês, ela teve que recorrer para ter essa sentença virada e virou, porque não ficou claro nem para o analista das contas, nem para o Ministério Público, o promotor que analisou aquelas contas, nem para o juiz eleitoral, que esse regramento dos 20% do aluguel, de veículo automotor, não incluía aqui os estimáveis, os cedidos. Eles não entram nesse cômputo. Então, deixar isso muito claro na resolução. Deixar isso muito claro. É, e tem mais ainda um detalhe. Quando nós, né, da Justiça Eleitoral, meus colegas analistas, detectam o extrapolamento aqui, e aí? Extrapolou os limites específicos. Qual é a penalidade? Qual é, especificamente, agora, o que eu tenho que fazer? Isso é um RONI? É um recurso de origem não identificada? Isso é uma multa? A multa é o quê? Eu posso considerar o extrapolamento do limite de gastos, que seria de até 100% que excedeu, mas aqui é um limite específico. Então, seria muito interessante que a resolução também trouxesse aqui o que acontece com esse extrapolamento. Isso é uma multa, isso é um RONE, RONI é um recurso de origem não identificada, é só o valor que ultrapassa, que a gente vai considerar irregular, ou a gente deve considerar todo o valor como irregular? Temos essa lacuna aqui para preencher.